Fala galera, hoje vocês vão saber todas as novidades O que tinha de easter egg dentro do Brawl Talk do Brawl Stars Fica ligado, vou mostrar tudo aqui, agora, no canal Bruno Clash okay. E aí Clashers, beleza? Na área, mais um vídeo para vocês, galera. É o seguinte, já estamos de volta com mais um vídeo, e sim, estamos aqui falando de Brawl Stars. Vocês estão vendo aqui a novidade, olha que legal, aqui embaixo já estamos no estilo colete, mano, a doideira vai acontecer. Sim, mudamos aí nosso, nosso overlay e tem muita coisa legal também por vir Bom, é o seguinte, estamos aqui, vocês estão vendo aqui do lado, aqui do ladinho Brawl .br, Onde você vai ter aí algumas novidades muito legais Por quê? Sabe o vídeo do Brawl do Talk, né? Tinha oito minutos ali e nesses oito minutos uma enxurrada de coisas é, Referências ao Brawl Stars, referências a algumas coisas que a gente ainda não sabe Algumas coisas muito estranhas, outras muito legais mas vamos tentar entender, eu vou mostrar pra vocês aqui com base no site do, do Lucas Ele fez um apanhado todo no Reddit, em vários locais, juntou tudo aqui e eu quero trazer pra vocês, pra vocês poderem ver Se vocês quiserem ver também o link original, a página dele, o link tá aqui na descrição, aqui embaixo você consegue ver Clicar e ir pra lá pra você poder ver no detalhe depois tranquilamente, tá? Bom, é isso, hoje então nós vamos saber todos os easter eggs que você pode... Não ter notado sobre o Star Park Descubra todos os mistérios escondidos na apresentação do Star Park Bom, vamos dar uma olhada aqui então Vamos descer e vamos começar a brincadeira, galera Bom, aqui a gente vai descer e vai entender Aqui ele fala um pouco sobre as referências e tal E aí a galera falando aqui, ó Que, enfim, não demorou muito pra surgir centenas de posts Reforçando teorias, destacando pontos Que nem todos podem ter prestado atenção, né? Que é o que eu falei Então aqui no post ele vai reunir várias dessas é, referências e ah, algumas coisas muito interessantes Então, vamos começar assistindo, vendo aqui Primeiro, ele bota algumas imagens e embaixo ele comenta aí a respeito da, do, do que tá acontecendo, eu vou mostrar todos para vocês, beleza? Bom, sinal do erro de Wi-Fi inspirado na logo é, expirar, inspirando logo da grande corporação por trás do Star Park Então eles usaram aí o logo, aquela imagem de Wi-Fi, né, de erro de Wi-Fi É, ser o novo, a logo da grande corporação por, por trás né, do Star Park então é, ela é a que fez o Star Park e o símbolo dela, ironicamente, é um, um Wi-Fi ali problema de Wi-Fi, né? E a tradução do texto em chinês faz menção a algo como grande corporação, né? A grande corporação que está por trás do Star Park então essa é a ideia, para vocês que tinham dúvida também Bom, vamos lá para dois então A hora para explicações é agora, isso aqui é muito legal também porque é o seguinte galera quando começa o vídeo eles falam lá a hora, a hora de explicar, a hora de explicações é agora então provavelmente isso daí foi uma referência à animação né, você tá vendo aí na tela da animação sem tempo pra explicar que você pode assistir a, clicando aqui que ele coloca o link lá também mas é aquela animação do início, até eu coloco em algumas logos eu coloquei aqui também nesse início de vídeo que é aquela parte que tá mó doideira num, num deserto e aí cai o, o coach lá alucinado e o Corvo aparece também. Um Pô, tá uma loucura, mano. É muito legal essa animação. E o nome dela é Sem Tempo Pra Explicar, né? É, a ideia dela é Sem Tempo Pra Explicar. E aqui é a hora de explicar. Então ela é uma, uma referência também muito legal a essa animação. E também deixando claro que agora eles vão explicar tudo que a gente quis saber. Então bora lá, vamos pra 3 aqui. A 3 é... Logo na entrada, a gente vê aí como dois aí anfitriões chamando a gente pra entrar aí na, na vida, ou conhecer o Star Park. E aí, todo mundo falando que seria o Colt e a Shelly da vida real. Então, são aí bem, bem próximos mesmo, inspirados, parecidos. Você vai ver que tem muita inspiração nos personagens que aparecem por aqui, ó. Essas pessoas estão fantasiadas de dois personagens icônicos do Brawl Stars. A Shelly e o Colt. O cabelo e vestimenta de ambos estão bem parecidos com dos Brawlers. É realmente, ó, muito parecido. Cabelo, também, a, a aparência, né? A forma que eles estão também. Inclusive a mãozinha ali no no na, no cinto também, né? O cabelo da, da Shelly, a roupinha. Cara, muito igual, então, seria aí o Colt e a Shelly. Vamos lá, então, quatro. Logo depois, quando vai entrando pra dentro do parque, Dynamite e xerife Colt. Então a gente tem aqui mais duas coisas, né? A gente vê aqui nessa imagem o Dynamite, a gente vê lá o carrinho né, aquele carrinho de, de mina, ele entra pra dentro da boca ali ou sai do, do Dynamite. Então, isso meio que uma montanha russa, onde tem uma parte que é no escuro? Sim, pode ser, então a gente já sabe que várias vezes a gente já imaginou isso também. Antigamente pensavam que era uma mina, mas na verdade é uma ideia de mina, mas é um brinquedo. Bom, uma parte da maquete mostra uma montanha russa, como eu falei, no Velho Oeste... Com o um monumento do Dynamite, que é o que eu falei. E um possível posto de serviço do xerife Colt. Era um posto de serviço do xerife. E o xerife seria o Colt. Tá aqui pra vocês verem. Muito legal essa parte aí do velho O.S. Que em parque sempre tá presente, né? Bom, vamos lá então. Passando pra próxima. Quinto, o Gale na vida real. Muita gente falou aí do Gale. O Gale aparece algumas vezes aí, né? A gente vê aqui o Gale meio que ele tá cuidando das, das, das plantas aqui, das, das, das flores, né? E aí muita gente falou sobre ele ser o gay. por conta do acessório que ele tá usando, que é aquele negócio de, de soprar é, soprar folhas, né? Soprar folhas que estão no chão ali, deixar limpo o lugar, que é a mesma coisa que o gay usa o soprador, né? Então ele fala aqui, ó, o senhorzinho que aparece cuidando do jardim no centro do Spark Park possui características bem parecidas com o do Gale, principalmente se olharmos na ferramenta que ele possui para assoprar as folhas com o ar. É o que eu falei, exatamente o que eu falei, velhinho ali, com aquela, aquela boininha, né, com bigodinho de amarelo, tá, com o negócio soprador de, de folhas também. Muito, muito referência, muito parecido. Bom, vamos para os seis, então, o polvo e o navio pirata. Muito legal isso daqui, hein, galera, ó. Nesse pedaço da imagem, você vê ali, ó, que até ele fala aqui, ó, nessa cena podemos ver o, o navio do Daryl, o navio do Daryl que foi temática da atualização pirata com o polvo que por sinal é mecânico no jogo Então essa é a ideia ali ó, aquele, aquela imagem que vocês estão vendo aqui do lado, ó, aqui do ladinho mesmo Tem um navio e o polvo em volta dele, lembra aquele, aquela parte, aquele momento da atualização que tinha O povo balançava o, o navio, depois o pessoal falou que tava ficando meio doido, tontura e tal então, é isso, muito top, hein? Tá dentro do parque, é uma, uma atualização, é uma parte do parque. Além disso, ao fundo também é possível ver uma floresta com, e construções no estilo asteca. Seria o local onde o Bo fica? É, a gente sabe que o Bo aí tem aquela, aquela vestimenta e poderia ser sim aqui atrás, ó nessa parte aqui com pirâmides astecas, né? E aí seria sim muito provável aí que poderia ser uma ideia e dali ser tirado onde o Bo Poderia ficar né, então muito bacana Aí nessa parte aparecendo isso daí tudo Bom, vamos lá então, central Do Star Park, sétima Na central do Star Park Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então Essa aqui é, aquela, é uma imagem muito legal que eles mostram Que é meio que o centro ali do negócio Do Star Park, e mais pra frente vocês vão Ver ali, o que vai acontecer Dentro dessa central do Star Park Fiquem com isso na cabeça que logo mais a gente fala também A respeito né Nesse momento aqui do centrão e tal Onde tudo vai acontecer, bom e aí ele começa falando aí, o que é o Star Park? Bom, vamos falar então. A partir daqui começa a apresentação do vídeo para os futuros apresentadores, investidores... Apresentadores não, investidores para o Star Park. Mostrando que ele é um parque de diversões, pura fantasia, onde tem pura fantasia. E menciona que lá, lá não tem lugar para conflitos, desaventas, desavenças e que nada de errado acontece. Mentira, né? A gente já sabe aí, para quem viu o vídeo... Acontece muita coisa louca, tem muita coisa estranha Problemas, muita loucura E você vai ver sobre isso daí Cara, é, é totalmente alucinado o negócio Eu, eu vi e eu falei, mano, que doideira é essa, mano Bom, vamos lá então, mais coisas aqui, hein, galera Tem aqui ainda, ele fala ainda Ainda é reforçado com que Que com a ajuda do futuro investidor O Star Park unirá as pessoas E as aliviará profundamente A partir daí começa a passear pelas instalações do parque então é meio que dá uma ideia aí do que eles querem fazer com o parque Mas será que funciona? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui porque vocês vão ver que não vai funcionar muito bem não Mapas do Star Park Aqui você tem uma coisa muito legal também A gente viu muito tempo atrás, galera teorizando sobre o grande parque O grande mapa do Brawl Stars Que era ligado, né? Uma parte ligada à outra Como num parque E aqui eles deixam muitas coisas aparecer pra gente, né? Bom, vamos lá, ao fundo dessa cena... Podemos ver mapas, inclusive um deles teorizado pela comunidade Inclusive o, o Kairos, né? Ele até colocou o Kairos, deu destaque em alguns vídeos a respeito Quando começou o rumor de que o Brawl seria um parque de diversões Então é essa parte aqui, ó, do parque aqui, ó, que vocês estão vendo Onde tem aí toda a imagem do parque como se fosse um todo ali E mostrando todos os pedaços do parque, como a gente já vê em vários parques também, né? Bom, e ele continua ali falando também também podemos ver uma parte da maquete onde o mortuário do Mortis aparece, exatamente aqui ó Aqui é o meu ladinho, o mortuário do Mortis aparece aqui direitinho, como a gente já viu também, então muitas coisas interessantes hein Bom, bora lá então pro próximo décimo, fundadores da, do Star Park Bom, nesse pedaço é um pedaço muito estranho, que todo mundo ficou meio mano, que que é isso Ele para do nada, olha para um lugar e fala, olá crianças, olá pessoal e um monte de, de, de, maquia, de bonecos, né, de crianças, de pessoas, e uma delas, inclusive, tava tá vomitando aqui, ó, vocês veem que tava tá vomitando ali, é muito doido, e, e, e ninguém entendeu. Mas, o que o, o Lucas pegou aí, que o pessoal tinha falado na, na internet, no Reddit, quando o apresentador se abaixa para dizer, olá, crianças, olá, pessoal, é possível ver um retrato com três pessoas que parecem ser os fundadores do Star Park. E aí eles falam que no Reddit, alguns jogadores especulam que poderia ser referência ao Ryan, o Dani e o Frank. Mas é apenas um palpite, não tem nenhum fato que comprova. Eles estão falando dessa imagem aqui, ó. Ao fundo, eles têm aí três pessoas. E Em tese, normalmente isso acontece quando eles colocam ali os fundadores do parque, né? Eles sempre têm aí uma homenagem, né? E aí os quadros ficam sempre. E como dá ali pra ver direitinho, todo mundo falou, opa, deve ser os fundadores do parque. E como são três, eles falam que deve ser uma referência... Aos três, faz sentido? Pode fazer, mas é, é, teorias né Bom, vamos lá, bola de futebral Lâmpada do Eugênio Aqui a gente tem muita coisa legal também Aqui começa uma enxurrada De coisas legais hein, bora lá Também podemos ver uma bola do futebral Aqui, então tem ali a bola do futebral Aqui, logo do meu ladinho aqui Tem também a lâmpada do Eugênio Não exatamente a mesma, mas é uma referência Ali no meio, e roda Pra caramba na, lá na no, no vídeo, e também inclusive pinguins, desenho na parede, desenho na parede, inclusive pinguins fazendo referência ao Mr. P, são esses pinguins aqui galera, Ó, olha quantos pinguins, vocês vão ver que tem muito pinguim aí, realmente pelo, pelo caminho vocês vão ver que tem muito pinguim aparecendo do Mr. P né, bom, passando aqui a gente vai pro décimo segundo, busto da Penny aparecendo o Poco, aqui já aparece o Poco, sendo ali, ó, é, pintado, né, aqui na lateral, o Poco sendo pintado ali, sendo feito a cara dele ali, modificada a primeira vez que aparece o Poco aqui neste momento. No Star Park, ó lá, podemos ver funcionários trabalhando uma fantasia do Poco e um busto de um personagem parecido com a Penny, além das garras do polvo do barco pirata. Tá ali o barco pirata, o polvo tá lá do outro lado, onde vocês vão ver lá do outro lado, e ali o busto tá por ali também, ó, da Penny. Então... Será que é a Penny? Pode ser, pode ser, hein? Pode ser, a gente fica de olho aí pra ver qual que é, mas... Galera aí que pegou mais algum detalhe, avisa pra gente Tem muita coisa aqui, tem o Mr. P ali em cima, tem as lâmpadas Tem muita coisa legal, então fiquem de olho Se você souber alguma coisa diferente, já comenta aqui embaixo e é claro, manos, se você chegou agora e não se inscreveu no canal ainda Já clica pra se inscrever aí, porque tem muita coisa aqui ainda nova, hein? Vou mostrar as outras coisas pra vocês, mas... Se não tá inscrito no canal, já se inscreve agora aqui, hein? O vídeo é longo, mas vale a pena. Bom, bora lá então. Décimo terceiro, rádio no Star Park mais foguete do Brock. Então, aqui nessa parte a gente tem muita coisa interessante também, hein, galera. Tem muita coisa legal. Tem aqui, ó, a gente vê ao fundo ali os foguetes do Brock sendo, aparecendo ali pelo menos pela primeira vez. Vemos uma mulher sentada cuidando de um rádio junto com radares, falando ali sobre uma referência... Da, da rádio misteriosa do Brawl Stars, que ainda continua lá com aquelas coisas loucas, é, passando mensagens malucas, e ninguém sabe ao certo o que é, aconteceu lá, porque ainda tá rolando. Então tem aqui a mulher cuidando dos rádios aqui nessa parte, olha que legal. Muito legal. Ó, novamente o povo, a, a parte do povo. Tem ali o, os foguetes do Brock. Então tem muita coisa legal aqui para vocês verem ao fundo também, hein? Depois se vocês descobrirem alguma coisa a mais, comenta aí. Bom. Temos aí o 14 o 14 14 tapete voador, bazar da Tara, mais papeleto do Sprout. Tem muita coisa aqui também, você vê ali ao fundo, aqui ao lado, uma mulher no tapete da Tara, que é ali é, o, a, o tema, né, o tema do bazar da Tara, o tapete voador. A gente vê ali ao fundo, mais uma vez, é, um, o foguete do Brock, tá ali também. A gente tem aqui ao canto, ó, no cantinho aqui, o papeleto, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo o papeleto Aqui aparecendo também já E ele fala ali, ó, na sala também podemos ver os funcionários trabalhando Em protótipos de um tapete voador Que pode ser referente ao Bazar da Tara que a gente falou Na lateral da mesa encontra-se os rádios Os radiozinhos ali do lado do, do papeleto Que aparece aqui nessa mesa Então tem coisas pra caramba, hein Bora mais um Ah, os cogumelos também são característicos do Brawl, né? Sempre aparece Então tá aqui o... Os cogumelos, tá aqui desse lado também Vamos lá então, descendo mais um pouquinho aqui Décimo quinto, Project Laser, Spike e Mr. P Essa aqui é muito interessante, tem muita coisa legal também, hein Bom, algumas coisas que aparecem aqui O Spikezão aqui, ó, Spike humano Spike humano aqui O protótipo do urso da Anitta aqui também A cabeça do urso da Anitta. E ali ao fundo, aqui nesse meio, a gente vê um cara Dando um esporro no Mr. P ali, ó. Dando um esporro no Mr. P. E aqui embaixo, uma cabeça de um Frank. E também, um negócio ali, uma máquina de... Você conseguir pegar chicletes também, né? Como você sabe aí, os chicletes que a Bibi utiliza também, né? Então, referências, muitas referências. E aqui também a gente vê ali, ó. Deixa eu até falar, o Project Laser. Aquela máquina de, fliper, de fliperama ali. É, com o nome Project Laser, né? Que, pra quem não sabe... Faz referência ao nome original do projeto que o Brawl Stars tinha na sua criação E ao é minigame secreto do 8-bit, hein? Muito legal, né? Muito legal é, além disso também, como eu falei, temos o rosto do 8-bit aparecendo na máquina Ali na máquina também aparece E ele parece estar triste, né? Eles falam aqui E no fundo tem o Spike humano, o, o Mr. P, como eu falei pra vocês E vários corvos, é, também tem isso, tem os corvos aqui em cima, ó Vários corvos aqui em cima também Aparecendo, muito legal também e tenebroso, né, tenebroso. Bom, vamos lá, décimo sexto, o urso, o urso mecânico da Nita. Tá aqui também a cara do urso mecânico, que inclusive depois até ataca ele e deixa ele com marca no rosto aí na, na testa, hein. Então, é, tem aí a cabeça do do mano, do mano urso da Nita, né, e também do Frank ali ao lado, hein. Então, muito doido, hein. Ah, deixa eu ver também aqui. Ah, e o chiclete também, que... Lembrando a Bibi, que utiliza, utiliza eles a, ao jogar o Super e ao Brawler Rico, que possui algo parecido também no seu tórax, aquela máquina né, de, de soltar bolinhas também. Então, muito bacana também, hein? Bom, vamos lá então, 17, Lago, lago Contaminado. Já apareceu numa animação, é verdade, a animação do Lago Contaminado, que inclusive tinha um personagem que a gente não viu até hoje no Brawl Stars, saindo ali daquele lago, ou pelo menos com a cabecinha de fora ali, que a gente não viu até agora, não sabe o que acontece... Que é um personagem misterioso Então essa daí também aparece aqui no vídeo O Lago Contaminado Bom, 18 oitavo Mortuário do Mortis Que tá aqui, ó, bem destacado O Mortuário do Mortis Inclusive o cemitério também Aparece ali também, então Mortuário mais o cemitério do Mortis Ao lado do Lago Contaminado, né Então muito bacana ver isso também Décimo nono, décimo nono, Starkade Max e Surge Muita gente falou no Reddit ele colocou aqui que o Max e o Surge são responsáveis pela área do Starcade por conta que no topo da torre esquerda, a esquerda essa torre aqui, no topo dela tem uh, não aparece no print, mas tem um energético e à direita uma construção que lembra o Surge. Na na próxima imagem vocês vão ver que realmente lembra o Surge. Vamos lá então, vigésima maquete em tempo real. Essa parte aqui ó parece muito o Surge, né? Lembra as laterais ali o formato tudo certinho. Lembra aí o, o Surge E vamos lá então, essa parte que é interessante que eu falei pra vocês Lembra que eu falei do centro? Centro do Star Park? Então, nesse momento algo curioso aconteceu Durante a apresentação Ele vai mostrar na maquete um lugar E ele bate com a ponteira de um, um negócio um, Não sei como chama Eles não colocaram aqui também Ele coloca um, um negócio A ponteira bate no, na maquete e fura a maquete E na mesma hora fura atrás dele Como tá aqui, ó Olha lá, o, o embaixo ele batendo na, na, no teto da, da construção ali E aqui, fura também ao mesmo tempo Isso também dá pra perceber na hora que ele tira também Na hora que ele tira, sai de cima dele também Ou seja, ele tá batendo nele mesmo, entendeu? É tipo, é, é uma coisa... É, parece que é um ciclo, né? É, é ele lá fora, mostrando o lugar E ele lá dentro, fazendo a mesma coisa E quem sabe lá dentro, faça a mesma coisa E vai num ciclo e não sabe o que acontece mas é uma loucura, uma loucura Que doideira, não dá pra entender muito bem não Mas, mas, lá é o lugar que criam os sonhos do Brawl Stars É a criação do Brawl Stars Bom, vamos ao bar do Barley, né? O 21º bar do Barley, essa, essa parte tenebrosa também O velhinho ali, que já tá machucado aqui Bota ali, vai no bar do Barley e falou, Opa, deixa eu pegar um, uma bebida aqui E o Barley vai servir ali uma bebida pra ele Só que o Barley é robô, é um Barley robô, né? E aí, ele vai deixar, vai colocar a bebida e o Barley é mecânico ali, é, ele faz uma coisa que ninguém esperava. Ele vai virar no copo a, a bebida, só que ele erra o copo e a bebida cai na mão do senhor aí que tá aí do lado. E, co, e come né, a mão dele, é ácido, então come na mão dele. E ele não esboça dor nenhuma, não faz nada, ele só oh, tipo tira a mão e aí ele volta a imagem com a mão mecânica. Então é muito louco, né? Então, olha é, lá, o, o líquido ácido derramado é em sua mão que substitui por uma prótese para dar continuidade à apresentação E aqui ele mostra de novo o boneco do Barley mecânico né Que ali ele tá com três olhos né Nessa, Nesse formato Depois alterado E é muito doido Porque tem imagens até falando que E mostrando né Que na parte do Danny às vezes dá um chiado né? E mostra Troca a cara do ela pela cara do Barley É muito doido mano Que medo Isso é louco E aqui uma parte muito tenebrosa também A loja de presentes mano Várias referências Várias referências Vou falar de algumas aqui, vou até ler aqui para vocês poderem ver. Indo para a loja de presentes do Star Park, é possível ver duas funcionárias trabalhando e vários itens como referências ao Brawl Stars. A gente vê ali no fundo, ó, aqui ao fundo, no meio, meias do Spike. Também tem aqui é, sprays da, que pode ser da MZ. Aqui umas máscaras que podem ser para se proteger do spray da, da MZ também. Tem... deixa eu ver também aqui Tem coisa... ah, tem aqui, ó A cabeça do Bo, a cabeça do Bo aqui também Os chicletes novamente aqui aparecendo é, Deixa eu ver se tem mais coisas aqui é, Os pinguinzões aqui embaixo também, ó Do Mr. P aparecendo Tem muita coisa interessante ali Deixa eu ver se tem mais que eu perdi aqui, ó Os pinguins de pelúcia, espelho de cabelo Boné do Bo, chicletes, camisetas e as coroas da estrela A gente já vai ver ali E máscara pra se proteger Ó, as, as, as estrelas, né que estão de chapéu e camisetas também, tem todo lado aqui também pra vocês verem E a estrelinha nova com aquela carinha bonitinha, felizinha também Bom, esses aqui são os itens, mas olha que doideira o ambiente Ah, inclusive o ambiente tá sendo monitorado por câmeras Que estão em alguns mapas do Brawl também, tá aqui ó A câmera aqui, todo monitorado por câmeras também Referência novamente ao, aos mapas, ao Brawl Bom, eita, escapou, vamos lá de novo agora para o 24 funcionário da loja Isso daqui deixou todo mundo meio doido, porque tem algumas coisas por trás disso daí que é muito louco As funcionárias vão falar e elas piscam os olhos de forma estranha, várias vezes Então os membros do Reddit foram pesquisar e notaram que se trata de um código morse Que ao ser negotificado quer dizer Danger Então a forma que elas ficavam piscando são códigos e, código morse E aí dá pra você ver que elas falam Danger, perigo isso nos leva a crer que os funcionários estão sendo forçados a trabalhar lá E mandaram essa mensagem codificada pra que quem, pra quem esteja assistindo poder ajudar, né? Até ele deu os créditos aqui ao Lucas Evandro, né? Outro detalhe é que no último frame dessa cena que a funcionária está falando e piscando os olhos Seus dentes mudam e ficam pontudos Dando a entender que ela é a nova Brawler, a Colette Então essa daqui seria a Colette, a nova Brawler Já que fica aí igualzinha a ela com os dentes pontudos, né? Incrível, incrível Bom, uma outra parte que dá até dó, um pouquinho de dó É meio tenebroso, meio sombrio Aqui a gente vê uma família feliz Ó, oh, o senhor já com a mão ali, a mão, a prótese na, na mão ali Por conta do que ele aconteceu com ele com ácido E aí vem uma família, a família seria aí O Leon, a Anitta e os pais deles E a gente vê ao fundo que o brinquedo é meio maluco Porque ele vai rodando, chega aqui em cima O negócio de spank e, e acaba É isso o, eles estão sentados numa, numa bagagem, né? O carrinho é uma bagagem E chega ali em cima, na ponta, ali em cima Onde tá o final da, da montanha-russa Cai E a gente não sabe o que acontece Bom, nesse momento eles falam ali, ó Indo a área externa, uma área de brinquedos O apresentador passa por uma família No brinquedo e dá tchau As características indicam que é o leão e a Anitta e seus pais Isso daí vai ficar claro agora, vocês vão ver, ó Na saída, Leon, o Leon e a Anitta ficaram órfãos Sim, porque acontece eles foram e aí na hora que volta, volta só os dois E eles estão tristes e a primeira coisa que a mulher faz é dar um ursinho Pra Anitta, olha que loucura Um ursinho pra Anitta, que é a menina E o Leon, ele ganha da mulher, da mulher Um pirulito, ele bota na boca E cobre a cabeça como o Leon Então sai exatamente como o Leon Nesse carrinho Então tá aqui tudo que eu falei pra vocês Incrível, e as roupas também são das mesmas cores Do jogo, incrível Mas tenebrosos, meio sombrio Bom, vamos lá, 27 ali, produção dos filmes e animações do Star Park Eles falam ali sobre os destaques ah, na parede, aí tem essas, essas imagens, né, esses quadros Onde falam do fantasma em La Rádio, que é um dos quadros é, E o outro parece aí é, fazer menção a uma criança e um cachorro, seria Nita e sua torreta é, Além disso, um pôster criado no concurso de desenhos Recentemente, então todas as referências aí E ali no meio você vai ver que tem uma abelha Referência aí a Bi Mas os posters estão ali também por trás para você poder ver Então a abelha fica ali rodando E depois em um certo momento vamos voltar aqui de novo Porque vai parecer tudo destruído Vamos lá, vamos ver aqui de novo Desenho da Bi, aí mostra aqui o desenho da Bi A Bi aí em cima da abelha Uma loucura acontecendo, uma doideira Aí aparece também, na sequência 30, a origem da Bibi do Mortis. A Bibi aí como se fosse uma jogadora de, de beisebol, aqui, e por isso o taco, né? O taco de beisebol. Bibi e o Mortis aqui, né? Já aparecendo. E aqui a origem do Frank, no desenho animado também, vindo ali do, do Brawlhawin. Brawl é onde ele aparece ali também como jogador de beisebol. No 32 ali, a Jack Furadeira e o Carl Leonard na mina. Aparecem lá a Jack Furadeira e o Carl Leonard dentro da mina também, igualzinho. Tudo referências aos desenhos que o, Brawl, o, o Star Park cria também lá dentro, hein? E tem o desenho do Colt também aqui, ó. Com uma placa escrito Taras Bazar. Então, o Coltzão aparece também aqui, hein? Bom, 34 aqui, aparecem os passarinhos Brawlers, o Corvo e o Bo. Aqui a gente vê o corvão, tá aqui ó, o corvo, até ó, o x ali na, na parte da frente E ali a gente vê o que poderia ser uma referência ao bo também aqui no meio, né, muito legal É o corvo e o bo águia Tá aí pra vocês verem 35 Comidas instantâneas antigas Então tem o Star Park ali E é, inclusive aí um, um dos youtubers recebeu, o youtuber Bill Oculus Recebeu recentemente da Supercell Antes do Brawl Talk, essa caixa também, com a, com a comida, com instruções de como ele fazer, realmente, então imagina isso daqui, realmente aconteceu, é uma comida, ele fez e comeu, tá aí o vídeo, inclusive, se você clicar aqui, dá pra você ir direto pro vídeo, pra você ver. 36º Parque Amaldiçoada, aí é o que eu falei, lembra aquela parte que tava bi, a, a a abelha da bi rodando, então, aqui aparece de novo o local, totalmente destruído, e ali um, ao fundo, um corpo do lado esquerdo, aqui no cantinho mesmo, um corpo sendo arrastado pra dentro, pra trás das, da lona, né? Então, já aconteceu alguma coisa. E do outro lado ali, um cara caído ali com a cabeça no no totem. Absurdo, estranho demais, hein? Isso logo depois da animação aparecer. O corpo sendo arrastado pra trás é absurdo, é doideira. Depois do 37º, Jack Construtora e Mina de Gema. Nessa parte começa a ficar uma loucura. A gente vê ali, ó, a Jack Construtora aqui na lateral... Também construindo alguma coisa. E o cara começa a ficar desesperado, né? Ele começa a falar umas coisas muito loucas. Ele tá dentro de um carrinho de mina. E o, ele fala: o investidor diz estar perdendo a paciência. E. Ao fundo. É, podemos ver trabalhadores com uma quebradora de chão, a Jack. E os outros carregando sacos de gemas. Ele tá desesperado e fala: Ó, oh, você tem que investir! Tem que investir! Eu tô ficando nervoso! Meio que uma coisa assim, então fica uma loucura. 38 mensagens escondidas. Na transição dos apresentadores. Nesse momento é bem tenebroso. Ele tá aqui, ó, e começa a dar uns. aqueles tch, tch, tch, na imagem, dar uns cortes, umas coisas muito loucas. Tem trabalhadores ali. Num, num certo momento começa a acontecer isso. E ele fala aqui, ó. Nessa cena, é, vários cortes acontecem. E o, o numa mensagem que ele, que ele dá, invertida, ao contrário, sai exatamente dessa forma. No futuro, as crianças vão nos controlar. Estamos lutando em retângulos brilhantes. Retângulos brilhantes? Seriam celulares? Seriam celulares? Retângulos brilhantes? E as crianças estão nos controlando? Hum, será que eles são os Brawlers que as crianças, nós, estamos controlando? Pode ser. Bom, essa parte também é muito tenebrosa, tem um robô chefão ao fundo... Ali ao fundo você vê o robô chefão E acontece uma loucura Você vê que o apresentador Um novo apresentador aparece Que na verdade é esse daqui ó. Esse apresentador vira o principal E o principal vira o que está trabalhando lá no fundo Dá uma olhada que loucura O principal vira aquele cara que tava lá De, de barba branca e o principal fica ali agora com a vassoura na mão Só que parece que ele tá todo zoado, todo, todo destruído E aí tem a, a uma mulher lá no fundo, a mulher do fundo E uma outra pessoa fica mexendo na corda Pra parecer que ele tá limpando com a vassoura Então tá uma loucura isso daqui Fica realmente, dá até medo, mano E quadragésimo aí, os funcionários esgotados Aparece lá o fundo, o Mr. P jogado ali, destruído Jogado no canto, cansadão Mais uma vez comprovando aí que pode ser que não tenha saído Tudo como eles esperavam Nesse parque, né? O Spike Humano tá meio complicado ali. Pessoas... É, Spike Humano, pessoas felizes. Mas nem tanto, né? Quem sabe? Mas, uma vez, mais uma vez, mostrando os funcionários que estão totalmente esgotados. Incrível, né? Incrível. E aqui, a gente tem a 41. primeira. Acho que é a... Ah, não. Não é a última, não. É a última, é a outra. Quadragésima primeira, Star Park, visto de cima por várias áreas. E a gente vê aqui a parte central lá que eu falei. Tem aqui a parte do Santuário do Morte. Está aqui também. Então... O, o parque está sendo construído E aqui você vê as áreas Distintas ali, você vê tudo certinho As áreas do parque Muito legal, muito bem feito ali de cima né Muito top E aí pra fechar, eu acho que agora sim pra fechar é Isso mesmo, 42 Não tem legenda é, O Ryan e o Danny assustados, voltaram assustados E com um chapéu ali Estrela na cabeça E aí o pessoal tá falando que estão sendo Controlados pela coroa da estrela Será? E fiquem ligados, como eu disse, ó o, o logo da Supercell tá ao contrário O Spike tá ao contrário Será que tem que ver o vídeo ao contrário? A gente viu que tem uma mensagem lá que ao contrário sai perfeito Bom, esses são os, os easter eggs né, da, desse vídeo do Brawl Talk Se você gostou, não esqueça de curtir, porque tá demais Deixa aquele likezão, se inscreve no canal Foi longo o vídeo, mas acho que valeu a pena pra mostrar tudo tudo, tudo, tudo o que tinha aí por trás Do Brawl Talk, beleza? Então é isso, rapaziada Tem muita coisa pra descobrir ainda assim que eu souber De alguma coisa, ou que a, a Vocês me passarem, eu vou descobrir, vou tentar descobrir E trago pra vocês aqui, beleza? Então é isso, manos, muito obrigado A todos, tamo junto, não esquece Deixe seu like, não sai daqui sem se inscrever É nóis, um abraço Falhou